do canal e está começando mais um vídeo deste canal e eu estou de volta vindo das terras geladas do Canadá Matheus cavatti estou aqui ao lado do meu amigo vendo Alexandre para falar de uma coisa que as pessoas conhecem e o que, é que a gente vai falar Wendel vamos falar do nosso próximo MS. mano que que que que MS? Que, que significa ms é MS ou MS? Não, é MS. MS. MS. É. Encontro de Mocidades Espíritas Espírito. do Estado do Espírito Santo. Ah, massa. É. Ele, ele, ele, vai ser o que esse MS? O próximo? É, o próximo. É. O próximo é Sou Mais Família. Sou Mais Família. E é o número 37 já. 37? É o 37º MS. Não! É o, é o sexto! É o Gente, vamos brincar, vamos, tentar, pera aí, vamos pera aí, rapidinho. Calma é, tá aí, rapidinho. Tem então, a galera empolgada aqui. Só um aqui minuto, só um minuto. É, é qual o é qual ano que vem? Ah, então é 37, então tá. É, falaram que é 36, na verdade. É ah, então não é 37. Né? É, falaram que é 36. Então, voltando ao 36, 36 MS, sou 2016, mais família. 2016. Isso. 2016. isso. O que, que vai ter? O que, que tem no MS? Eu não cara, sei. mas o que, que vai ter nesse MS aí? O que, que vai ter? Família, cara! Nossa Nossa. família! Fora banho e jantar. Triste do sexto tivemos, tivemos, não né? vamos ter muitas coisas legais, vamos ter comida, vamos ter uhum. dimensão, vamos ter muito estudo com a galera do pedagógico, a galera da comunicação lá, que é o canal IE, a galera da, da dança, que é o Gedre, que se torna equipe de dança no MS, a galera do teatro, que é o grupo ânima, que vira equipe de teatro. E a equipe Caramba. de música, que tem aquele nome gigante que eu não sei nem pronunciar, né? Equipe de música com nome é gigante. Eu já ouvi falar desse negócio. Equipe de música, departamento de infância do estado do Espírito Santo. Nossa, 10 anos. Gente... De, de, não, departamento de infância, juventude do Vamos... estado Nossa. da infância. Meu Deus. Tô sabendo aí que tem um nome novo, não é? Tá tendo nome novo. E qual tem é o nome, nome novo, novo que você sabe? Eu fiquei sabendo que existe um nome novo pra essa equipe. E essa equipe, a partir de agora, está passando a se chamar <risos> Equipe. Um som? Olha que maneiro! Nossa! Muito equipe massa! Um som. É aquela coisa do... Som! Som! som. É! É que sempre né, que é, o nome é disso, né? Quando, depois de, sempre quando vai, vai testar o... Né, é disso mesmo? Cara. Não, gente! Não é por causa disso! É brincadeira! É, na verdade, Equipe um Som Vem de uma expressão Que era utilizada pela equipe Que era sempre utilizado antes... De, ou melhor... Antes e depois dos shows numa, Meio que como um coro de concentração é, Onde se dizia Uma equipe... Um som! E a partir disso veio esse nome, que é tão íntimo para essa equipe, é tão representativo, né? é significativo, significativo. para essa equipe, exatamente, Nossa, legal. é muito forte. Mais coisa do nosso, do nosso querido, 26º também é, já que... Não... 26º, voltamos no telefone, já eu tenho, 26º, não, não tem, Jesus, não tem não, não, não tem não, não tem, não tem, esquece. Nem esse aqui, esse aqui é o 28 Esse é o 28º, 28. é... Produção. Depois a gente precisa de um cartão do 26. Isso aí, isso aí. Bom. Próximo MS 236. MS 36. Isso aí. Já temos a novidade tem aqui um som. A gente tem novidades inscritos. Já passamos de 300 inscritos. Cuidado. Abre o olho aí, galera. Exatamente. Que não fez inscrição. Corre lá. Bom, mas também temos algumas coisas para falar além do MS que vão acontecer antes do evento que mas, mas que tem ligação com o evento. Uma delas é algo que tem relação com o MS por questão de comer. Nós gostamos né, de, de almoçar. Uhum. E, e o nosso amigo ainda vai falar para vocês. Ano passado tivemos. Foi o um segundo. Não, não importa. É, foi o ano passado tivemos um almoço para MS e foi sucesso de arrecadação. Deu para ajudar bastante nosso queridinho MS, que a cada ano vem crescendo aos poucos, é aos passos de vocês. O almoço para MS desse ano está marcado para o dia 31 de janeiro na Casa Espírita Cristã, que fica no Ibis, em Vila Velha. Mas, mas, mas, Wendel, eu, eu fiquei sabendo que vai acontecer algumas coisas nesse almoço aí, vai ter um negócio de ganhar... Vai! Isso aí acontece vai no almoço e é aqui no nosso vídeo. Olha, vai ter então. É, o que a gente faz é um sorteio, igual ao ano passado. Vai ter sorteio? Sim. Não me explica também isso aí, porque um sorteio... eu não tava tá aqui no passado. Vai, cara, você não sabe de nada. Não sei não, velho. Pra quem não tava aqui ano passado, igual nosso querido amigo Matheus, a gente faz o sorteio através de hashtags comentadas aqui no vídeo. E como você não estava aqui no passado, mas você sabe como é a hashtag, não sabe? Eu sei como é a hashtag. Então, que tal você escolher a hashtag desse ano? Bom, como, como vai ter relação com, com o almoço, família? Eu podia fazer assim, ó. Hashtag sou mais almoço em família. Pô, Gostou? Boa, gostei. Massa, massa, massa. Também gostei. Afinal, o almoço não é só para quem vai o MS, né? O almoço é para todo mundo, é todo mundo. Que tem que ajudar o MS esse almoço. Vale. Então é para arrecadar, vale. é para ajudar o MS, gente. Não é para ajudar nenhuma mocidade, nada disso. Tem gente ainda que até acha que tipo, ah, o almoço, o ms é porque algumas mocidades se mobilizam, né, uhum. para arrecadar dinheiro e pagar suas inscrições. Mas não daria tempo, né? Afinal, 31 de janeiro, você está fazendo inscrição ainda, cara. Boa, boa. Uma coisa que você lembrou, você falou agora, o, o dia exato do almoço do MS? 31 de janeiro. 31 de janeiro. Então, anota aí no seu calendário, 31 de janeiro. Save the date. Isso aí. 31 de janeiro. É isso aí. Mais coisas sobre o almoço? Não, mas tem sobre comida. comida. É aquele negócio lá do sexto creio. Não, do quarto terceiro terceiro, do cre... terceiro. Isso aí. Também quero falar. O que é terceiro CRE, Terceiro CRE, terceiro Conselho Regional Espírita, daqui do estado do Espírito Santo. Está organizando junto com algumas casas espíritas de Vitória e de Vila Velha um. Uma, uma venda de pizzas coletiva. Venda de pizzas Eu, coletiva? É, uma, venda, uma venda de pizzas coletiva, é uma mobilização... mobilização não, é, não, é, não, é coletiva. Não. É coletiva. Não. Na verdade, as casas espíritas vinculadas ao Terceiro CRE e algumas outras estão vendendo pizzas para também é, arrecadar. arrecadar dinheiro para o evento. Fundos para o evento. Basta você ir é, em alguma dessas casas espíritas como, por exemplo, a Fejaque, que é a Federação Espírita já de Camburi, a Federação Espírita, a Federação espírita, a Federação espírita já de Camburi, nós temos o Neim em Maruípe, nós temos a Casa do Caminho, temos... É, qual mais a gente tem? A gente tem... Esperança, a gente tem Esperança, muita Casa Espírita, tem uma lista gigante. E esse Crê tem muita Casa Espírita. E a gente vai pôr essa lista para vocês verem Aqui na, aqui na descrição baixo. do vídeo. Na do vídeo. É só conferir aí e correr lá, pegar sua pizza e ajudar o MS e encher a barriga ao mesmo tempo, ó. Que coisa Show! Boa. XOL XOL. Pera aí, Judite ligando aqui. Alô? Ah, o quê? Esse ano vai ter de novo. O que ah, vai ter de novo? Fala, cara. Então, aí. Desculpa, Judite. Bom, você que não estava aqui no passado. Tivemos entrevistas. Entrevista. Entrevista é. como assim? Entrevista. A gente mandou a galera que estava participando do grupo do WhatsApp do MS hum. para mandar um vídeo pra gente falando o nome, que parte que gosta mais do MS, uhum. se foi no último MS, o que ela gosta, o que ela leva, o que não pode faltar, aquela coisa toda. E esse ano, como foi sucesso, vai ter novamente. E como é que faz pra participar da entrevista? <risos> Tem que filmar, né? Tem que, tem que filmar, filmar lógico. Que filmar. Mas esse ano quem vai filmar é você mesmo, igual mas, no passado. Mas como é que a gente eu, eu queria saber como é que a gente vai filmar. A gente vai filmar assim? Não. Peraí, peraí, peraí. Aqui. Isso. Filma assim. Vira. Assim que vai filmar? Isso. Ó oh, assim. galera, não fundo, ó. Oh, é. Mas a gente vai filmar assim, vai filmar assim. E vai mandar pra. Né, fica bonito, produz, peruca, chapéu, maquiagem perfume, que é Aí filma assim, né? A gente pega o celular, filma assim, né? Não, assim não. Ao contrário. É de isso é assim, assim, assim é bom. Assim é bom. Filma desse jeito que dá certo. Ok. Isso aí fica bom para todo mundo. Isso aí. Isso aí, beleza. Esse filme faz o quê? Você filma e segue as instruções que estão aqui na descrição do vídeo. Ah, beleza. Que aí com isso a gente vai editar e a gente posta no próximo IMS. Show de bola. No próximo vídeo então, vocês estão entendendo. No próximo vídeo a gente vai postar os vídeos de vocês. E... não, a gente vai o quê? A gente vai editar e postar o vídeo de vocês isso. participando aqui das entrevistas. Exatamente. O prazo para mandar as entrevistas é qual? Dia 31 de dezembro. Ó, oh, não confunda bife de caçar com rifle de caçar rolinha. <risos> oh, o almoço é dia 31 de janeiro, dia 31 ah, de um de 2016. Isso. A data limite... data limite... Esse negócio de data limite, a gente não tem que ficar se prendendo muito nisso, não para enviar o vídeo da entrevista que a gente vai pedir para vocês, que a gente tá pedindo para vocês, uhum. é dia 31 de dezembro. Dezembro, dezembro. é o último pro... dia deste ano, ano de 2015. Manda o um vídeo pra gente pro nosso e-mail, que é o gmail.com E a gente pega o seu vídeo até o dia 31 de dezembro, até o ano novo, e aí é nós aqui no vídeo. É nós aqui no vídeo. Beleza? Acho que falamos tudo por agora. Continue compartilhando, curtindo, comentando os nossos vídeos, mesmo que você não seja daqui. Continue aí vendo, nos vendo no canal, continue interagindo com a gente. E se você participa de outro encontro que acontece no Carnaval em outro estado, comenta aqui pra gente saber também qual é o seu encontro. E é isso aí, galera. Nos vemos no próximo IEMX. Yeah! yeah!